Olá estudante do Instituto Federal do Campo São Paulo. Para se inscrever e acessar o Moodle, utilize os mesmos dados que você acessa no site do Swap. Clique aqui nesse botão e veja que você será direcionado para a página do Swap. Insira os seus dados de acesso. Se você esquecer a senha, é necessário alterar direto no Swap. Após de inserir seus dados, você será direcionado para o Moodle, em que terá acesso ao seu painel. Aqui aparecem os espaços em que você está inscrito. Para acessar a página inicial do Moodle, clique nesse botão superior da esquerda para abrir o um menu de navegação, em seguida, página inicial do site. Para acessar o espaço virtual de uma disciplina, procure aqui a qual categoria o seu curso se refere. Então, por exemplo, se você é aluno no Técnico Integrado, vou clicar aqui, Técnico Integrado. Procurar o seu curso, por exemplo, Técnico em Eletrônica, Disciplinas, e aqui estará a lista com todos os espaços virtuais das disciplinas do seu curso. Localize quais disciplinas você está cursando agora e clique em cima delas para fazer a sua inscrição nesse espaço virtual. Algumas vão pedir chave de inscrição, enquanto outras não. Essa configuração é feita por cada professor. Caso seja solicitado uma chave de inscrição, peça diretamente para o seu professor. Outro caminho é por essa barra de navegação superior. Clique em Cursos, localize a categoria do seu curso, por exemplo, Licenciaturas, clique em cima do seu curso, Disciplinas, e aqui estará a lista com as disciplinas do seu curso. Uma vez que você se inscreveu nos espaços das suas disciplinas, você não precisa fazer esse caminho novamente, porque as suas disciplinas estarão no seu painel. Por esse botão aqui na esquerda, painel, e aqui estarão todas as suas disciplinas. Lembrando que este espaço é o mesmo que é aberto assim que você faz o login no Moodle. A organização das atividades em cada espaço de curso é feita pelo professor. Então, dessa forma, é importante você acompanhar os canais de mensagem entre vocês, alunos, e os professores, para saber o que será proposto. Ok? Note que no Moodle do Campo São Paulo, aqui na barra superior, há um link chamado aluno. Aqui você encontrará links para alguns espaços que podem ser do seu interesse. Entre eles, nós indicamos o apoio ao aluno. Te convidamos a acessar este espaço para ver materiais de apoio, a sua navegação pelo Moodle, bem como alguns tutoriais e algumas outras informações. Até mais!